Tá direitinho aqui, vamos de invade ali. Jimmy Low está com nós, papai. Bora, bora, bora, Já bora. Já vamos bora. lançar uma brabinha ali de invadezinho. Só boa. Olha lá. Só boa, só boa, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Que aí? Vamos igual, vamos igual danada. Bora então. Era... Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vou dar a volta, hein. Nossa, ninguém vai estar tá aqui, galera. Cadê a galera, mano? Pelo amor de Deus, olha. Ó, os cinco aqui não vai tá, estar gente que a gente sabe que a gente viu o Victor ali, tá ligado? É, você vai, vai ter que fazer. Tá? Né? Só pra você conseguir acertar. Ai, eu queria essa kill aí, mano. Tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca, tanca. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tamo junto, sempre canto. Tá, vou só fazer foclear mesmo aqui. Nossa, eu vou ter um recal muito bom, Jimmy. Que delícia, mano. E Ai, já chega, tô, com tá, duas, eu tô com duas stacks de caça voraz, então eu vou curar pra porra, mano. Eu nem vi onde o Graves startou, viu, mano? Mas provável que foi red. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, vocês estão pegar low, 3, eu, Deixa eu pegar nível 3, mata mais um, EZ, mata mais um. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O tô indo, cara indo, me fumou, véi. Mano, eu não quero givear ah, isso. Ah, velho, era só até acertar. Ah, não, não givea, não givea, não givea. Eu me mato, eu vou morrer, mas eu não vou perder o Serum. Já falei que eu morro, mas não pego o Serum. Só sai, só sai, derro TP, véi. Não, eu morro, mas não pego o mano. Aí, você vai deixar morrer mesmo? Não tem como eu ir aí, véi. Jack se chateou, pelo Olha, levamos um. Eu, eu deixei o Graves low, Ignitei né? a cabeça dele. Ah! <risos> Nice. ou oh, isso tá sendo worth, hein? Ô, oh, é isso aí? Você falou que não vai deixar o Aronguejo ser do Graves, né? Que você falou em específico, né? Foi do Victor. É, ah. foi pra tá, Nice, Isso pessoa. foi bom, mano. Isso foi bom. Aliás, não sei se foi tão bom, porque o Gnar não vai punir em Minion lá, né, mano? Aí, vambora. Ô, oh, tinha que dar aí, vai esse rapaz, hein, mano? Eu queria Eu muito. Eu ele bot Nami aqui, Marquinhos. Ele bot paname Nami é de carreira, velho. Ah, mano. Olha o jeito que o cara joga, velho. Paguei na cara da MF aqui, velho. Quão bom deu isso aí, matematicamente falando. Caralho, mano, eu sei onde o cara tá sempre Eu tô sem visão dele, mas eu sei aonde ele tá E ainda acerta as bolinhas Coisa linda, Jimmy, eu caguei na cara Desse Jax aí pra ele é Bob Você tá ouvindo nós, né, ô, Jax Você é um mob, paizão Você é um mob Tô brincando, Jax, você é o brabo, cara, eu sou mais você nessa guerra Olha o miozinho que tá tendo esse Jax aí, galera <risos> Vou respirar, peraí Só faz Caralho, caralho Caralho, que que é? Caralho. Caralho, velho. O Guinar cagou nesse Jackson. Que, que, que, que cara, ele não, ele fez, fez cocô. Mano? Ele fez cocô no cara. Mano, véio. não entendi, né? Oh, é mesmo, Jimmy? Você esqueceu quem que é o Guinar, pai? É o Sargento Pimenta, é o Sargento mano. Pimenta. É o Sargento Pimenta, mano. Por isso que eu tô é vendo que o cara tá lançando a nervosa, velho. Caralho, velho. Cara bravo, o quem mano. Quem é o Sargento Pimenta? só pra eu. Não, você não sabe quem que é o Sargento Pimenta? E é se o eu Sargento falar... Pimenta, aquele lá, aquele. É, aí, é o, Pimenta, o Sargento aquele. Pimenta. É ele, cara aí. Tá doido? 15 largou o Dudu. É só um tempo, né, pai? É só tempo pra relação. Mas assim, Jimmy, não sei se eu poderia falar isso na sua cara, mas. Não, não, não. Se for fazer ela, nem fala, nem fala, nem fala. Gua guarda pra você. Se Conversei se eu... com o Dudu Oi. ontem no Discord. Eu e ele desica. Aí. Nossa, o Jimmy até saiu do Discord, mano. O Jimmy saiu do Discord. Olha lá ele aqui, ó. Cadê? Não tá no cantinho mas... Jimmy tá com ciúme. Vê se pode. Ah! Um ou dois. NINGUÉM! MATEI NINGUÉM! OPA! Pra... Opa! Caiu, pai? Cai, cai, cai. Ia falar um negócio pra você lá que eu tava trocando ideia com o um guerreiro ontem, né? Mas yeah, aí você yeah, saiu. Yeah, eu. Não, eu tô conversando com o Dudu, com o Dezica no Discord ontem. Ou oh, antes de ontem, na real. Nossa, ele saiu de novo da Discord. Dá um W nesse cara então pra ele parar de ser folgado. Piu! Piu! Nossa, Uf. se pega, ele morria. Matou na ult, o Ó, pega lá, Jimmy. Pega quem? Vem, vem, vem, vem. Ah, eu tô brincando nessa, aqui. Eu tô distraindo eu o cara. Eu não tô vendo nada. Nossa, eu matei o cara no escuro, velho. Eu não tava vendo nada. Oh. <risos> ah, não, eu vi no finalzinho, mano. Mas dá pra falar que praticamente eu matei dois no escuro, velho. Falar assim, só pra falar que foi mais legal, mais bonito. Nossa, o cara jogou mal, mano. O Silas, velho. Eu, eu completo dele, pra dele. ele. Completo ele. Ainda me assiste, não vai roubar, roubar aqui, pro... né? Ó, oh, é. é. é. é. Assim, é. brinde. Cartes é paia, né, mano? Na moral, esse boneco é muito paia, velho. Caralho, velho. Boneco roubado, mano. Tudo, cancelei tudo. Ó, tive que se vai tá? fogo na cabeça dele. Eu mano, no combate. Você vou sair correndo, apenas pra quem a gente quebra, velho. Tem um stunzinho aqui, ó, de aqui, ó. Luta comigo, luta comigo, luta comigo, luta comigo. eu luta acertei com eu comigo, eu eu tudo, eu eu tudo, mano. Ah, eu não botei. Ô, Nossa, será que não vai é, não é morrer todo mundo depois disso que ele fez, mano? Nossa. Hum, morreu três, Caralho, tá, tá bom. Aqui. Tá bom, tá bom. Três por nós dois. Nossa, a gente né? Nossa ele se jogou no meu stun, que tadinho. Que gracinha esse greve jogando Nice, nice, pior que ele é bonitinho mesmo jogando Qual Fala dica você daria pra um cara que quer sair do bronze, mano? Vamos recapitular aquela Eu vou começar com uma Noção de dano, cara, você É, aprender a farmar Saber a hora certa de dar B Noção de pressão de lane Saber buildar mano, Aprender com o erro pescador dos pescador outros aí. Boa, isso, isso, mano nossa. Aliás, dá uma exclamação no story 2, boia. Lança pra B, exclamação no story 2 Nossa, eu a gente fez certinho, mano Olha aí, você vai sair imortal, ó. Vou apertar um R aqui. Calma, ainda não. Ué! Nossa, só porque você formar uns 4k de dano não R aí.